Graça e paz para todos vocês. Amém. Grace and peace to all of you. Amen. Sejam todos bem-vindos nessa noite à casa do Senhor uma vez mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração. A paz do Senhor, na é verdade. Ah, vamos abrir a palavra do Senhor. Let's open the word of the Lord. Hoje eu quero ler alguns textos com vocês. some scriptures with you. E não quero demorar muito porque está calor realmente. To long, it's, it's hot, Mas claro que eu sempre quero que o espírito de Deus é que tenha o total controle sobre o culto, e não But eu. Mm. Service, uh, então em Tiago capítulo 1, so James, 1 a partir do, eh, quero ler dois versículos em Tiago capítulo um, James, 1. E o versículo 5 E o versículo 6 okay. uh, Tiago 1, versículo 5 e versículo 6 1, seven, Abra o teu six, coração e deixe Deus falar com você nessa noite to Amém? Nessa noite nós vamos falar sobre a busca da verdadeira sabedoria Amém? Diz assim a palavra do Senhor Diz assim a palavra do Senhor se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Até aqui que Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações. Eu vou falar Eu vou falar muito em outros textos, mas depois eu quero Ainda voltar neste texto rápido Só mencionar este texto to other, uh, also, Mas eu preciso falar primeiro Algumas coisas importantes Sobre a sabedoria first, about Os homens que têm estado conosco Na nossa reunião de homens meetings, Já ouviram bastante Sobre este assunto de sabedoria Talvez até seja por isso Que estejam parecendo mais sábios <laughs> Então algumas coisas importantes Sobre a sabedoria Que eu quero falar nessa noite E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios E eu quero que, deixe a, eu quero que deixe a Bíblia aberta em Provérbios capítulo 8 Mas apesar que nós vamos ler alguns outros versículos aqui read some other verses, Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre a sabedoria wisdom, É que Deus é o criador da verdadeira sabedoria eu porque eu digo verdadeira sabedoria porque existe a sabedoria dos homens que não a, é a verdadeira sabedoria porque a Bíblia fala aqui, daqui a pouco eu quero que você acompanhe comigo aqui no capítulo 8 de Provérbios. Que Deus, ele é aquele que criou a sabedoria. Ele é o autor da sabedoria. Ele é o dono, o possuidor de toda a sabedoria. E e, só que tem uma coisa mais sobre Deus. É que Deus ainda é maior do que toda a sabedoria. God is still than all a, Bíblia, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, the 1 1, verse 25: Diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Uh -huh. the, the, the é aí que eu, É aí que eu faço uma divisão a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem porque esse texto está dizendo de 1 Coríntios que ainda que Deus ficasse completamente louco, that even if God were to become completely foolish, o que é totalmente impossível, ainda assim ele seria mais sábio do que qualquer homem desta terra. Agora, quando eu faço essa divisão em sabedoria de Deus e sabedoria do homem, nós precisamos entender que Deus, sendo o Criador, o dono da sabedoria... Ele pode dar da sua sabedoria... Aos homens He can give of his to men. E isso é muito importante important. Mas para que você veja que Deus é o Criador e Dono da Sabedoria Na Bíblia Aqui em Provérbios Bible. 8, a partir do versículo 22, 8, 22 Eu faço questão de ler esse texto Aqui está falando da sabedoria A partir do versículo 22 diz o seguinte 22, says, O Senhor me possuiu, isso é a sabedoria então, falando dela mesma. So né? of the Lord me. No princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. In the of his way, his works of old. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. I was set up from the quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes, carregada de águas. Depths, Antes que os montes se houvessem assentado antes dos outeiros eu fui gerada. Settled, Aqui você pode ver especificamente dizendo que antes de todas as coisas serem criadas neste mundo so world, Deus foi quem gerou a sabedoria Então Deus é maior so Mais sábio do que a própria sabedoria and wiser than Aí continuando o texto text, Olha o versículo Veja o versículo 24, verse 24. Quando, ah, Perdão, o versículo 26. Sorry, verse 26 Ainda ele não tinha feito a terra Nem os campos Nem o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava o mar e o seu termo para que as águas não traspassasse o seu mando quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Him, oh. delight, Amém até aqui. Eu fiz questão de ler esse texto para que você entenda que é interessante como Deus, como a própria palavra de Deus, ela é. Coloca a sabedoria. A sabedoria foi criada por Deus. Foi gerada por Deus. Deus é o dono de toda a sabedoria. E é interessante, Nós, uh, o primeiro texto que nós lemos hoje aqui em Tiago, diz assim, se alguém tem o que? Falta de sabedoria. Peça ask a Deus God. É muito interessante Eu não sei se você tem esse costume custom, Mas eu tenho esse costume De pedir a Deus sabedoria Em quase todas as minhas orações Pessoais I Cada vez que eu estou orando as as pray, eu, É uma das primeiras coisas que eu peço a Deus so God, Deus dá-me sabedoria Nós precisamos de sabedoria de Deus, we irmãos. Sabedoria para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que nós temos que fazer também nessa terra, que são que são condições naturais da nossa vida. Eu não, não não quero fazer distinção ou discriminação de nenhum tipo de povos. Mas eu falo para principalmente para os brasileiros que aqui estão. Eu acho que os brasileiros... São muito inteligentes. I think are very intelligent. São muito sábios. Very wise. Porque eu vejo a maneira como muitos brasileiros se destacam. I see the way that many stand out. Ao passo que eu vejo também outras pessoas, que é, independentes se são brasileiros ou não. Other or not. Nós podemos ver que são pessoas capazes. We see they are Quando eu falo capazes, é que todos têm a capacidade de crescer. De aprender. To grow, to learn, de desenvolver-se. De To learn and mas, out, mas prefere não. É interessante isso, eu não sei se vocês fazem essa observação. Mas nessa noite, o propósito dessa palavra é que você entenda que a sua vida pode sempre melhorar. Be a sua vida pode melhorar a partir do momento em que você Pede a Deus sabedoria. Porque nós precisamos de sabedoria... Em cada momento da nossa vida we need in every of our life. Se você está na escola school, Se você está, vamos dizer assim No high school, por exemplo you are, say, in high school, for example, Você vai se, se encontrar Diante de uma situação Em que você não sabe resolver as coisas Você pode não entender O que está sendo ensinado you not being É onde você pode pedir a Deus sabedoria That's where you can ask God for Você pode estar na universidade E you não está be... entendendo as coisas que precisa entender você pode pedir a Deus sabedoria you can você pode ser um profissional muito bem sucedido e, e você pode de, de, chegar em um momento na sua vida profissional and, que você não sabe o que fazer como resolver um problema na sua companhia de repente você é alguém que está trás de um telefone tentando resolver problemas para as outras pessoas que são seus clientes e você não sabe como fazer porque nós não sabemos tudo é nesse momento que nós precisamos Vamos também pedir sabedoria a Deus você pode ser um pai que não sabe o que fazer com seu filho que decisão tomar como educar seu filho como resolver um problema que seu filho se envolveu sua filha se envolveu com drogas é o momento de dobrar os seus joelhos e pedir sabedoria de Deus isso é mais importante do que adquirir dinheiro, riquezas. É muito importante que nós entendamos isso, irmãos. Agora, como e onde nós vamos conseguir essa sabedoria? A primeira coisa que nós já sabemos, porque foi o primeiro texto que nós lemos, é que Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, Faça o quê? É James o quê? Peça, what? peça ask, a Deus. Ask God. Fala para a pessoa que está próxima de você. Se você tem falta de sabedoria, if you lack wisdom, peça a Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Você crê nisso? You that? Eu creio nisso. I você pode ser um pastor, pastor. de uma igreja enorme church, ou de uma igreja tão pequena como a nossa ou a ainda menor, mas você vai precisar de sabedoria de But Deus, porque sempre nós nos encontramos em um ponto em que nós não sabemos o que fazer. Mas pedir a Deus God É um lado da história one side of the story. É um passo it's a step. Quando você caminha O que, é que acontece com as suas pernas? What with your legs? Você lança um dos, das suas pernas à frente oh, forward, Mas a outra permanece atrás the other one stays back, Depois essa vai para a frente forward, E a outra permanece atrás, and na the verdade other one stays back, right? Você imaginou como é caminhar somente com uma perna? É muito mais complicado você precisa de auxílio então quando você ora a Deus so when you pray to God, é como se você estivesse lançando uma das suas pernas mas você precisa entender o que Deus quer que você faça ou busque seek, que seria a outra perna de apoio e, e nós temos que caminhar assim com Deus só existem alguns momentos específicos Que Deus diz, não faça nada says, do Pare, Stop. espere Be still, wait. Não fa não quero que você faça nada Mas na maioria das vezes times, Deus quer que façamos algo E aqui em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, Provérbios, Provérbios 1. É um outro texto muito importante sobre sabedoria important Aqui no capítulo 1, versículo 20 de Provérbios nós encontramos um endereço de sabedoria entende o que eu quero dizer isso? É, tipo assim, onde mora é, é, exato, onde mora a sabedoria então aqui Deus pela sua palavra, nos dá o endereço da sabedoria. Então, oração, pedindo a Deus sabedoria, é um passo. Agora, ir ao endereço da sabedoria é o outro passo. Preste atenção. Provérbios 1, 20. A sabedoria clama lá fora pelas ruas levanta a sua voz nas esquinas movimentadas é labrada nas entradas das portas das cidades profere as suas palavras gates, city, words, quais palavras eu pergunto ela profere? Words? Does she say? No, no próximo versículo 22 diz, olha o clamor da sabedoria. Look at the out of Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Long, ones, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? And the delight in their scorning. e vós insensatos odiareis o conhecimento lembra o que eu disse sobre existem pessoas que estão sempre melhorando buscando, aprendendo e outras preferem and não crescer prefer not to grow. preferem não fazer nada é como se a sabedoria estivesse dando um grito para você olha só, de um lado nós temos que pedir a Deus on God, Mas por outro lado a sabedoria está clamando side, Até quando você não vai me ouvir? Até quando você vai preferir esse, Simplesmente ficar estagnado How Parado onde você está? Esse é o clamor da are. sabedoria Isso dá uma wisdom. mostra que existe sabedoria A sabedoria quer ir ao seu encontro, ela quer morar com você, ela quer te ensinar, ela quer te ajudar, você precisa entender isso, agora é interessante que aqui, tem um endereço para você que nunca ouviu falar sobre isso this, é interessante você pensar sobre como eram as cidades daquela época em que isso foi escrito as cidades eram como um forte There's, uma fortaleza like haviam muros walls, cidades fortificadas havia portões nas cidades in the city. quanto mais ricas a cidade, mais fortificada era a cidade, durante o dia, os portões da cidade ficavam abertos, em cima dos muros da cidade, que eram muito altos, haviam os sentinelas, ou aquelas pessoas chamadas na Bíblia por atalaias, eram os eles estavam em cima remain, wall, olhando quando vinha o inimigo eles tinham um, nas suas mãos uma trombeta e quando o inimigo vinha de longe eles viam quando o inimigo vinha e eles tocavam essa trombeta e todas as pessoas que estavam fora da cidade entravam para a cidade e se fechavam os portões da cidade mas normalmente durante os, todo o dia os portões da cidade ficavam abertos mas as pessoas entravam para fora e para dentro da cidade, mas, mas, à noite, da cidade mas à noite os portões da cidade eram fechados mas é interessante que nos portões das cidades, é que, portões das cidades nas praças das cidades nas esquinas das ruas se colocavam os anciãos eles já não trabalhavam mais mas os anciãos eram extremamente respeitados as pessoas os, os filhos daquele ancião Obedecia o ancião Não importava a sua própria idade elders, Eles eram quem E muitas vezes eram constituídos Como juízes daquela cidade Eles é quem contavam as histórias Dos antepassados que eles haviam presenciado Porque naquela época Só os reis tinham acesso aos livros só os escribas só os nobres nem todos sabiam ler mas quem quisesse saber alguma coisa tinha que ir para um lugar desse tinha que ir para os portões da cidade para as praças onde estavam os anciãos escutar as histórias que eles passavam contando se eles quisessem um conselho eles tinham que perguntar aos anciãos Se o filho tinha que tomar uma decisão Ele ia perguntar ao seu pai E o seu pai respondia E aquilo era de fato uma lei É por isso que eu falo que nesse texto nós temos o endereço da sabedoria Porque a sabedoria de Deus Havia sido transmitida para aqueles anciãos Had been transmitted to those elders. e aqueles anciãos eles é quem eles carregavam a sabedoria com And eles those elders carried wisdom with them. é muito importante nós entendermos isso It's important we understand this. você você nós hoje perdemos essa visão Today we lose sight of that. pois o que eu quero que você entenda é que de fato essa, eles ficavam ali. That would there, mas não pense você que todas as pessoas iam até eles. Por quê? Porque muitos de nós, us, principalmente quando somos jovens, younger, nós achamos que não precisamos we we to, do conselho. Nós não precisamos do da sabedoria, we don't need porque nós pensamos que já nascemos com um chip da sabedoria we a, a of e que tudo já está pronto. E nós olhamos para os mais os, os mais idosos elders, e nós pensamos assim muitas vezes coitado deles. Não sabe de nada. E o que, que você acha que eles pensam olhando para nós nessa arrogância toda? <risos> Espera Wait. um pouco mais longer, e você verá. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por que existe uma espécie de arrogância em nós? You know This type of arrogance in us, que nós nunca queremos aprender uns com os outros. É ou não é verdade? Quem é você para me ensinar? Who are you to me? Quem é você para me dizer o que fazer? Quem é você para dizer com quem eu devo me casar? Who me who I should marry? <risos> Aqueles que já passaram por uma experiência difícil no casamento. Já tem uma ideia diferente a, idea a respeito do casamento, in to marriage, a respeito do conselho. Advice, é ou não é verdade? Quantos aqui creem que já passaram algumas experiências a respeito de família? Experiences algumas experiências. Que bênção! Mas eu quero dizer para você: you, ainda existe mais. Still more. Ainda existe mais. Continuando, existe um outro endereço para a sabedoria. Abre a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não perca essa palavra. Não perca essa palavra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, 12, verse 11. preste atenção neste versículo, to todos encontraram, Amém. as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem, fix, bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas. Pelo único pastor. Vocês wise are as goats and as nails fastened by the of which are given from one Eu vou perguntar para você, você sabe o que é aguilhão? You, you know... quem sabe o que é aguilhão? No, not, uh, it? As goats. Você sabe o que é um aguilhão? You know Quem sabe levantar a mão? If you know, raise your hand. Ok, uma okay. pessoa. Muito bem. <risos> well. Aguilhão é uma vara bem grande rod, e na ponta da vara tem uma rod, parte de ferro que tem uma ponta bem afinada. <risos> Quando... As, uh, quando se estava andando com um carro de boi, puxada por bois, que o boi começava a, digamos assim, a não caminhar de acordo com o que deveria se caminhar, a, o quem estava na carroça pegava o aguilhão e, a, e, e batia. No boi, com a ponta do aguilhão. The would to the, the so would go. E aí, o boi voltava para o seu lugar e para a sua marcha. Right Ou seja, se você se colocar no lugar do boi, so you você the já bowl, deve ter sentido a dor. <risos> O que eu quero que você entenda nesse texto. Text, o texto está dizendo que as palavras dos sábios. The is that in the words of the wise, quem são os sábios, irmãos? Wise, Lembra que eu falei quem são os sábios? Said, são as pessoas experientes. Vividas. São os, os mais velhos. São aqueles que buscaram de Deus. Aqui fala dos mestres. Aqui fala o lugar que esses mestres estão. Então está dizendo que as palavras deles eram como aguilhões É palavra de correção. Ninguém gosta de ser confrontado Ninguém gosta de uma palavra dura Mas são elas que nos colocam no lugar E onde eles estavam? Aqui fala que eles estavam na congregação Esse é um outro de assembly, e de sabedoria. e onde as pessoas menos querem estar. Irmãos, existe hoje uma cultura voltada para o individualismo. Você vai no Home Depot, Home Depot faça você mesmo. Você vai noutra empresa, faça você company, mesmo. Aí você vai para o casamento, faça você mesmo. Marriage, <laughs> você pode ter um filho independente. Independent você pode viver a sua vida sozinho, sem precisar alone, de ninguém. E agora, por último, as pessoas questionam Por que eu tenho que ir para a igreja? A igreja é uma bênção A igreja é o lugar onde Deus levanta os conselheiros Os mestres As palavras dos sábios Cheias do Espírito de Deus Mas o diabo, o nosso inimigo Não quer que você ouça a verdadeira sabedoria sabe onde o diabo está investindo e não é de agora é de muitos anos ago, nas universidades nas universidades por que nas universidades? Porque são das universidades que saem os professores das nossas crianças. It's where, it's são das universidades que saem os novos empresários. Os advogados. Lawyers, os, os congressistas que fazem as leis. The, the laws, os governadores. Os presidentes. É por isso que o diabo. O diabo investe lá. E o diabo trabalha para você não vir à igreja. Para você não church. ouvir sobre a verdadeira sabedoria. Porque a Bíblia diz: Ele apanha o sábio na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência. Deus, Deus é quem faz isso. Irmãos, cada vez mais as pessoas fogem da palavra de Deus. E uma história na nação de Israel que eu sempre menciono que é muito triste para mim mention, ela está descrita sad. nos primeiros capítulos do livro de Juízes a Bíblia diz que Josué morreu na idade de 110 anos de idade e ele depois dele morreram todos aqueles anciãos e depois dele todos os anciãos Todos aqueles que eram da mesma da mesma idade. Todos aqueles que viram as maravilhas do Senhor e os milagres que Ele fez. Que e, que ele e aí o texto continua e diz: e Se levantou uma nova geração. Que não, Senhor, que não conhecia o Senhor e nem as obras nem do, Senhor, do Senhor nem as maravilhas do, nem Senhor. Do, do Senhor sabe por quê? será que faltou transmissão de was conhecimento? Of of ou será que faltou disposição em ouvir? vamos fazer uma votação aqui hoje quem acha que faltou Transmissão Who de conhecimento, of of ou seja, que os, os antigos falharam, levanta words, a mão. Olha que interessante. Quantos acham que faltou disposição para ouvir? Não pode ficar sem votar. Muito bem. <risos> pois eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Porque normalmente é o que acontece. É fácil aconselhar alguém que não está pedindo conselho? O que, que você ouve se você tentar aconselhar alguém que não está pedindo conselho? Você for uh, fica fora disso. Você não, não entende nada, não. Você não entende nada. Existem ideias de que, hoje, nem os pais podem se meter mais na vida dos filhos. There Existem ideias de que, se os pais não podem se meter na vida dos filhos, muito menos o pastor. Bom... O resultado é que diz esse texto lá de juízes. É diz assim. Que, então, eles prevaricaram contra o Senhor. Eles pecaram contra o Senhor. Says, so then they the Lord. Eles foram após outros deuses. They went after other gods. Irmãos, é importante nós entendermos it's important we que a sabedoria é algo que nós precisamos ter o desejo de buscar. Minha, minha, minha intenção aqui não é carregar você com um peso, weight, com uma tristeza, mas é que você possa mudar de But atitude. É que você possa ter sede de entender a that sabedoria de a, a Deus, de buscar God, a sabedoria de Deus. Eu quero que você pense naquilo que Deus tem para você não não quero que você viva pela cultura do mundo quero que você viva pela cultura de Deus nós vivemos uma crise muito profunda de endurecimento de coração olha um texto de Eclesiastes ainda Look, no capítulo 4. 4, esse texto sempre fica no meu coração, desde o dia que eu, eu li e, esse, e, e descobri esse texto. Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. 4, 13, diz assim a palavra, says, melhor é o jovem pobre e sábio. Olha só, ou a criança, Olha, ou a, a young person, em outra ou tradução diz jovem, melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho But e a insensato que não se deixa admoestar. Who no more be o que eu quero que você entenda é que a sabedoria is that itself, Quando você se deixa admoestar. There is wisdom when you allow yourself to be admonished. Quando você permite Quando você para para escutar o conselho. Quando to to advice, entende? Quando você busca o conselho, você, advice, você pode parar e, e, e pedir alguém um conselho. Stop and ask for alguém que tem o um coração nas coisas de Deus. Whose heart is in the of God. Alguém que tem o desejo de servir a Deus. The to serve God. Lá no texto que nós lemos, lá de Eclesiastes 12, fala... The 12, diz que says, as palavras dos sábios são como aguilhões Mas também diz que são como pregos bem fixados Nós hoje estamos debaixo deste abrigo aqui as very, as Ainda temos um ar-condicionado Mas o que que segura esta esta estrutura Que nos abriga aqui São os pregos São os pregos bem fixados the nails that are well que durante quem sabe quantos anos esse prédio está erguido tem sustentado essa estrutura as, você pode ter as melhores madeiras você pode ter os melhores materiais mas não adianta colocar só as madeiras juntas elas, tem, elas têm que ser bem fixadas be well e aquilo que vai dar firmeza na sua vida in your life, na sua família your family, são os conselhos de Deus é a palavra de Deus são os conselhos dos sábios It's de Deus é, é a sabedoria de Deus se alguém sente falta de sabedoria wisdom, precisa pedir a Deus mas God. também precisa ir em busca We da verdadeira sabedoria nós Precisamos entender, irmãos Need to Mais uma coisa neste versículo de Eclesiastes 12, 11 Eclesiastes 12, Já falei 11. que estes mestres estão na congregação Mas estas palavras foram dadas por alguém Por quem foram dadas estas palavras? Você prestou bem atenção neste texto? Este é um texto para decorar as palavras dos sábios são como aguilhões are like, are e como pregos bem fixados. Olha que palavra maravilhosa. O que mais? Diz aí, no, here, no meio da onde? In the midst of, da congregação. The não é? E elas foram dadas por quem? Não ouvi. Pelo único pastor From one Quem é o único pastor nosso Deus God. Ele é o dono da sabedoria Ele é o criador da sabedoria ele é quem dá sabedoria. Olha que wisdom. coisa maravilhosa. Então, ele, quando ele dá as palavras, so words, a palavra de sabedoria, wisdom, ela é que se transforma em pregos que vão fixar a estrutura da sua vida. Veja, eu quero que você acompanhe comigo. Eu quero que você comigo. Provérbios 1, versículo 33, Proverbs 1, verse 33. Os benefícios de se buscar sabedoria. Diz assim: em Provérbios 1, 33. 1, 33 Mas diz, o que me der ouvidos habitará em segurança. E estará livre do temor. E serão quietos da fé do mal. And be quiet from the fear of evil. A sabedoria tem poder. Por que ela tem poder? Porque ela te dá prudência. It gives you Entende o que é prudência? Prudência é quando você prefere não correr certos riscos depois de ouvir um conselho. É quando você prefere é. não correr certos riscos é depois de ouvir conselho. Olha, meu filho. Look, my son, cuidado. Be careful. Olha minha filha, Look, my quantos pais talvez já deram esses conselhos, né? Cuidado advice? com esse rapaz. <risos> não é verdade? Right? Cuidado quem quem foi a, a mulher aqui que já ouviu um conselho desse do pai. É. Olha aqui, cuidado com aquele rapaz. Ele não me parece ser boa She gente. Existem casos que os pais se enganam right. também é? E existem casos que Deus faz um milagre né? miracle, Existe right? Deus que transforma a maldição em bênção oh, a mas, mas cuidado quando você é avisado told, e não ouve hear, olha aqui em Provérbios 1 ainda o que diz 1, olha em Provérbios capítulo 1 Proverbs, versículo 1, 24 entretanto porque eu clamei e recusaste e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção antes rejeitaste-te todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte, eu me rirei da vossa perdição calamity, calamity, e comes. zombarei. Em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrirá vós aperto e angústia. Então, versículo 28. 28. Acompanha comigo. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém, não me acharão Then shall they call upon me but I will not answer they shall seek me early but they shall not find me É forte, não é, irmãos? That's a strong word, isn't it? Então isso é para quem já foi advertido e não ouve o so conselho. So this is for someone who was warned but didn't né? give heed to the advice. Então, é muito importante, irmãos. It's very important, Quando você ouvir um conselho, When you hear counsel, ore a Deus. Pray to God. Busque o conselho. Seek counsel, mas busque o conselho de Deus. Seek God's counsel, de acordo com a palavra de Deus. To God's word, Se você está um problema no seu casamento, if you have a in your marriage, e aí alguém vai e diz assim, ah, says, acaba com isso logo. Just put an end to it. Deus tem um, um vaso escolhido para você. Has a for you. Como diz aí no ditado, chuta que é laço. Como diz a palavra, chuta que é laço. <risos> <risos> rejeita isso porque não é de Deus rejeita isso porque não é de Deus, <risos> é de Deus. ok, mas preste atenção But pay se você tem falta de sabedoria wisdom, busque, seek, peça ask. Mas ouça o conselho. Deus tem sempre o conselho. Ah, o conselho de Deus está sempre clamando. Está sempre gritando. Vamos you. ficar em pé. Senhor, nós nessa noite... Lord, Agradecemos pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar para que possamos buscar a sabedoria do Senhor, o conselho que vem de Deus, Vai nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos nós não sabemos muitas vezes, mas, Senhor, nós caminhamos confiados em Ti, que sempre Tu colocarás alguém que possa nos nos ajudar. Senhor. Pai, em nome de Jesus eu rejeito essa cultura do individualismo. Ó Deus, que coloca as pessoas como se elas não precisassem do conselho, mas nos dá, Senhor, unidade, unity, unidade de pensamento, amor. Graça uns para com os outros, other, paciência, patience, e que a tua palavra fique nos nossos corações e nos guie, Senhor. Dá-nos vontade, dá-nos sede, give us thirst, por sabedoria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Jesus. amém. Amen. Eu não falei tudo sobre sabedoria hoje, today, e nem pretendo mas quem sabe um outro dia eu fale But, algo day, mais sobre sabedoria porque sabedoria é um tema extremamente sábio amém? Amen. muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor